Na sequência, o vereador Zé Esquiva. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, companheiros da, dessa casa, companheiro Ilmar Lico, companheira Leonice. Bom dia a todo o público presente. É, vou começar, tem muita coisa para falar, então vou tentar ser breve para conseguir eu falar tudo. Primeiramente, eu quero agradecer que tivemos aí, início sexta-feira, a abertura dos Jogos Regionais Escolares e Estudantis. É algo muito bom, eu fui atleta. ...de jogos, participei, fui campeão por esses jogos... ...11 vezes pela modalidade de basquete... ...representando a Alta Floresta. E ali eu comecei a minha jornada esportiva. Realizei vários sonhos e transformou a minha vida. É, quero agradecer a presença... do secretário estadual de Cultura e Esporte... ...o Jefferson, que esteve presente na abertura... É, ...estive ao lado dele. Só estive presente na abertura porque foi um convite pessoal do secretário de esporte do estado, que reconhece eu como atleta, falou que a minha a, a participação naquele evento era muito importante para a alta floresta quanto para ele. E é um reconhecimento que vem do alto, do alto escalão, coisa que não tivemos aqui, mas amém. Quero agradecer também a presença do deputado Faisal Canil e Allan Kardec, que esteve presente na, nesses jogos, é, a, todo mundo reclama, falam assim ah, temos que dar voto para pessoas de casa, que os de fora só vêm busca voto e somem não, o deputado Allan Kardec e o deputado Faisal tem se tornado muito presente, tanto é que o deputado Faisal Canil era o único deputado presente aqui na audiência pública referente ao hospedagem com a ah, GER. então assim, vamos olhar para quem realmente tem olhado e defendido a nossa cidade é, eu vou começar aqui chamando, conversando, explicando a, ao público presente, à população presente, o que é ser prefeito. Ser prefeito é desenvolver as funções sociais da cidade, é garantir o bem-estar de seus habitantes, é organizar os serviços públicos de interesse local, garantir o transporte público, organização do trânsito atender a comunidade, ouvindo suas reivindicações e anseios, promover o desenvolvimento urbano, ordenando o territorial, buscar convênios, benefícios, auxílios para os municípios que representa, zelar pelo meio ambiente, pela limpeza da cidade e pelo saneamento básico, implementar e manter em boas condições o funcionamento posto postos de saúde escolar e creches municipais, além de assumir o transporte escolar das crianças. Planejar, comandar, coordenar e controlar, entre outras atividades relacionadas ao cargo. Promoça, prum, fazer promoção de ações para contratação de funcionários para trabalharem nos serviços do município. Garantir o funcionamento do transporte público, assim como implantar Melhorias nele. Garantir a limpeza e a saúde. Organização da guarda municipal. Essa, é, senhor presidente, é a função de um prefeito. Só que alta floresta, hoje, eu assumo que não tem prefeito. O que a gente tem? A gente tem um universitário. A gente tem um senhor de idade, com a caneta gerenciando uma cidade, achando que está numa universidade o porquê disso? porque o nosso prefeito, o Chico Gamba ele está achando que ser prefeito é participar das, do social da abertura de, um, de uma festinha, de uma balada é sair chamando as pessoas para porrada porque para quem não está sabendo o assunto é, eu sou atleta, eu sou, eu sou um mega atleta, aqui são medalhas de mundial, senhor prefeito. São 21 medalhas de mundial, são 11 ouro, 6 prata e 4 bronze. Eu consegui por 4 anos ser o melhor do mundo, senhor prefeito. E você tem conseguido ser o pior prefeito do Brasil. Senhor prefeito, você tem que entender, para você querer sair na porrada comigo... Você tem que treinar muito. Para mim treinar hoje, eu estou numa escola particular. Eu convido você, vai lá treinar comigo, eu te ensino a dar porrada. Não queira dar porrada em mim, ainda mais eu segurando a minha filha no colo. Eu estava com a minha filha no colo de um ano de idade. O prefeito falou assim, você está achando que é mais homem do que eu? Mais macho do que eu? Eu falei, jamais. Sou não, uai. Quem sou eu comparado a você que tem pegado todas as mulheres? Você tem feito seu papel de macho. Então eu estou aqui, senhor prefeito, para te alertar que prefeitura não é universidade. Na universidade que a gente sai para balada, na universidade, senhor prefeito, a gente, os universitários, acabam se exaltando, saindo na porrada. Na universidade, acaba tendo um caso de sexo com os colegas. Não com colegas de trabalho. Aproveitar do seu cargo para engravidar. Meninas, senhor prefeito, corda para a realidade. Hoje eu estive presente no colégio é, Sementes do Saber. Sabe quem trabalha lá, senhor prefeito? A sua sobrinha, sua adorado, adorável sobrinha Karina Gamba. Sabe onde ela estava esses dias, senhor prefeito? De férias, lá em Gramado. Ela foi sem autorização, sem liberdade, sabe por quê? Ela é contratada pela rede municipal. Ela é contratada, mas ela simplesmente falou, vou me ausentar. Fez a malinha e foi, foi para Gramado. Retornou, você está sabendo, Caio, que ela retornou, fizeram o conselho do, de educação do colégio, chamou ela, pegou o livro-ata, mostraram para ela, falaram, vamos descontar a sua falta, porque é o máximo que a gente pode fazer, que a gente não pode mandar embora. Que isso, quem manda embora é seu pai, não é eu. Ou seu pai não, é seu tio, não é eu. Mas ela sabendo que é blindada pelo tio universitário. E agora eu estava caçando o Chico. Eu achei ele querendo me bater. Por muito tempo eu estava caçando ele. Eu achei quando ele queria me bater. Então, ela, sabe o que, que ela fez? Ela fez daqui, esse, esse gesto ela fez para a diretora. É, é. é. Ela está achando que porque está numa creche, vai fazer careta para a diretora quando ela está faltando em sala de aula. Mas ela está lá presente. Foi descontado só os dias de aula dela e ainda achou ruim com a diretora. Falou que a diretora não tinha que convidar o Conselho de Educação. Eu peço para essa Câmara, pelo amor de Deus, senhores vereadores e colegas, não vamos tampar mais os olhos referente à imoralidade que esse universitário chamado Chico Gamba tem feito com a alta floresta. Alta Floresta hoje está com completando 46 anos e está passando pela pior gestão da história. Se o senhor tivesse no ruim querer realmente me bater, senhor prefeito, eu convido você para ir treinar comigo. Treinar. Eu treino com você. Eu só vou estar com uma mão, mas dentro do ringue, no lugar onde posso. Não venha querer me bater numa quadra falando Zé, que seu o seu tempo no acabou. Lugar. Zé, seu tempo acabou. Ok. E o seu lugar é na universidade. Na sequência, vereador Bernardo Patrício.